Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta, sim. E saiba o procedimento de como fazer isso de forma fácil. Saiba que existe formas mais famosas de emagrecer e existe formas menos famosas de emagrecer, sim. Mas saibam que embora uma forma seja mais famosa ou menos famosa de emagrecer, Todas dão o mesmo resultado. Não seja uma Maria vai com as outras de tentar copiar só porque o outro faz. O que funciona para um pode, funcio pode não funcionar para outro. Por exemplo, o medicamento que combate uma determinada coisa que o médico receitou para ele, o médico pode não receitar para você porque ele julga que... Não tem que ser assim.